eu trabalho eu, eu trabalho eu penso o um método como um, com seis bases técnicas que eu acho que lá em janeiro eram cinco eu já botei vetores de força junto porque eu acho que preciso ter... é... então respiração Olhar, a qualidade do olhar, articulações soltas e musculatura firme, força de centro, pontos de apoio. Juliana sempre lembra, Foram cinco, eu sempre me esqueço. E vetores de força, eu falei. Não, acho que vetores de força. E vetores de força. Vetor de força, vetor de energia. Energia física, inclusive energia psíquica, onde eu boto essa energia também. Onde eu boto a minha atenção. Né? Hum, é isso, então. Respiração, pontos de apoio, força de centro, articulações soltas e musculatura firme, olhar e vetores de força. Tá? Eu, é, é o caminho por onde, eu, por onde eu corrijo e por onde eu analiso a movimentação. É... Isso me, isso me despertou, isso aí eu acho bastante gente na universidade O que me despertou pensar dessa forma foi o um trabalho que eu faço durante o tempo, né? Que eu já faço há um tempo, mas por onde eu já analisava, já pensava Mas como eu estruturei isso foi também me despertar, com, uh, como sistematizar isso Foi estudando lá Esses tempos eu voltei lá e fiquei olhando tá mas, e, tá, mas é isso, o cara já fez tudo isso, como é que eu estou fazendo isso? Aí eu comecei a ver, ah, isso aqui que ele fala, ah, isso eu entendo como isso, isso aqui eu entendo como isso, isso aqui eu entendo como isso, mas isso, isso aqui, então tá tudo certo. Então cada um pensa de uma forma, não tem novidade no mundo, mas é cada um vai ah, organizando. Né? A gente vê a velha conversa nela né? do Gaga, né? <risos> que a gente tem toda vez que encontra. Mas não né? não tem novidade, mas a forma como cada um organiza as coisas é o E a forma como eu entendo e como eu passo é essa. Então, é isso, assim, é, esse, é essa articulação solta, mas a musculatura tá firme, né, eu não tô, né? aquela, a, a velha história do solto, né, eu, eu, já, eu já fui assim, né, eu tô solta. Aí não consegue subir, assim. entende? Não, não, a gente tem, tem esse ponto de apoio que vai fazer uma oposição, que vai ativar a musculatura, mas que também não é aqui... Né? Então as articula... o que deixa solto são as articulações soltas e não a musculatura solta, tá? Então beleza, vamos fazer a segunda parte. É a mesma coisa, só que vamos cada onde tiver assim pegar um espaço. Só pensar isso aqui, ó. E qual outra pé? Daí na sequência quando a gente estiver fazendo, gente... tá? Na verdade não vai substituir, vai acrescentar mais A quatro. E aí. É, isso que eu queria saber. Ah, então só vai crescer quatro quatro, quatro, quatro. Agora vem que terminar as duas. Isso. Como é que termina? Só tem com as duas, continua na sequência então. Isso, continua. São quatro, sete. Aí, quatro. Ah, quatro. Aí, isso aí. Mas você, aí.